Olá, eu sou a Maria do blog Love Maria e hoje é o primeiro dia do mês e achei que seria interessante fazermos um desafio fotográfico em que publicávamos pelo menos uma vez por dia no nosso Instagram e para vos ajudar no vídeo de hoje dou-vos 30 ideias para cada dia do mês por isso se vocês estiverem interessados é só continuar a ver e não se esqueçam de ir ver o sorteio no final deste vídeo. Nos flat lays vocês já precisam de colocar todos os vossos objetos numa superfície lisa e tirar as fotos de cima para baixo. Por vezes temos vidas tão agitadas que nos esquecemos de olhar para o céu. Para a próxima vez tirem um tempinho para tirar fotos às nuvens, os resultados são sempre incríveis. Eu adoro comida e quando está com uma estética incrível é mais do que razão suficiente para tirar uma foto e publicar no Instagram. Antes de sair de casa não te esqueças de tirar uma foto do teu look. Posiciona o teu espelho perto de uma janela para ter sempre luz natural. Os catos são esteticamente agradáveis e existem em todos os tamanhos e formatos e encaixam na perfeição no nosso feed -dia. Hoje em dia os prédios têm tantos andares que nos fazem sentir pequenas formigas. Usem isso como uma vantagem e tirem uma foto desse ângulo. Estão a usar os vossos novos colares ou o vosso relógio que fica mesmo bem com o vosso look do dia? Já tenho outro tema para uma nova fotografia. Com os catos, as palmeiras são esteticamente agradáveis. vão estupidamente perfeitas nos feeds de Instagram. É melhor tirar fotos a sinais de trânsito, principalmente semáforos. Conseguem transmitir imenso a história de uma fotografia. O Snapchat é o nosso amigo para criar selfies perfeitas e adoráveis em segundos. Por que não criar uma composição de duas ou mais fotos com selfies de Snapchat? Vocês têm o um melhor amigo para tudo? Já têm um modelo fotográfico sempre ao vosso dispor. duvido de grandes marcas como a Starbucks e Coca-Cola fazem sempre sucesso nas fotos de Instagram. Para criar silhuetas só precisas de uma forte fonte de luz atrás de ti Pode ser o sol ou algum candeeiro que tenhas em casa. Próxima vez que estiveres com amigos, aproveita para tirar várias fotos. São perfeitas para criar memórias e algo um calmo e relaxando nestas preciosidades da natureza. Não há nada que não me faça tirar fotos e mais fotos sempre que visito estes lugares. Fotos com luz de natal ou até mesmo com efeito bouquet ficam sem bem e dão um toque extra às vossas fotos. Dentro do carro podemos tirar selfies com uma luz espetacular Vamos tirar fotos do que vemos através da nossa janela ou até mesmo fotos dos nossos acessórios. Estejam vocês no campo, na cidade ou à beira-mar. Tirem fotos ao que vos rodeia. A nossa conta de Instagram não precisa ser só sobre nós. Por que não dedicar uma dessas fotos a uma das nossas pessoas preferidas? Não há nada mais libertador do que estar na boa, sem maquilhagem, tirar uma foto e adorar o que vemos. Fotos ao pôr de sol são das minhas preferidas. É incrível a quantidade de cores que se criam no céu neste evento natural. Claro que não nos podemos esquecer das fotos normais do vosso look do dia. São geralmente tiradas de frente para a câmara e apanham o vosso corpo todo. Para este tipo de fotos só precisam de se fazer algum tipo de movimento com o vosso cabelo para dar ilusão de uma ação à vossa foto. Se estiverem no restaurante ou shopping e acharem um espaço interessante aproveitem para tirar algumas fotos desse lugar. Se estiverem em casa, podem tirar fotos ao look confortável que usam dentro de casa ou até tirar fotos a algum espaço da vossa casa. Este tipo de fotos é tão simples como parece, só precisam de pegar no vosso telemóvel e apontar a câmera para os vossos pés. Não precisamos estar a olhar diretamente para a câmera sempre que nos tiram alguma foto ou queremos tirar algum retrato. As fotos de costas ficam igualmente giras. Com as dicas que vos dou no canal, certeza que conseguem fazer um autorretrato criativo com luz natural ou com iluminação extra que resulta num autorretrato mais contrastado. Fotos de plantas, árvores, tudo vale para este tema. Para terminar, podemos fotografar as grandes cidades, os grandes edifícios antigos e as ruas cheias de pessoas a correr de um lado para o outro. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo que vos dê muitas ideias para fotos novas. E em relação ao sorteio, eu queria vos dar várias coisas de fotografia durante os próximos vídeos e são passatempos muito pequeninos que são muito fáceis de participar Para este primeiro destaque eu queria-vos oferecer este tripé que funciona como os tripés gorila em que vocês podem amarrar em qualquer superfície e coloco aqui o vosso telemóvel e acho que é uma prenda mesmo fantástica para os meus seguidores que eu sei que vocês gostam muito de fotografia e isto vai-vos ajudar imenso eu tenho um muito parecido e uso como vocês já viram nos meus vídeos para participar, é mesmo em assim, cima, só precisam de seguir no meu canal e só precisam de ir ao link que está na descrição e validar a vossa participação. E é só isso. Os próximos passos vão ser assim, com coisas de fotografia. Vou usar lentes para o vosso telemóvel e flashes. E hum, se vocês quiserem receber as notificações dos meus vídeos, é só carregar ali na campainha, aqui em baixo. Porque sei que algumas pessoas não estão a receber notificações dos meus vídeos e assim recebem de certeza. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e deste sorteio e vemo-nos no próximo vídeo.